que o que acontece aqui meu querido aqui a se a gatinha não tava te olhando agora ela vai te olhar cara. agora ela vai te olhar porque você vai começar assim só no gostosinho aqui ó só você bate uma nota e só dá uma levantada aqui no volume assim ó, ó. e já fecha é meu garoto faz assim e fecha você só tá mostrando que você tá ali ó, ó. Piscadinha de Quando você marcha a nota Certo, ó Isso aqui atrasado Tudo bem obrigado tá Você mostrou que você tá ali Você fez aqui, ó